esperar mais, não dá para esperar mais, o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo. A cultura da violência tende a piorar, a gente precisa muito que seja definido. Afinal de contas, o próprio ministro Celso de Mello disse durante a votação que a não é, criminalização da LGBTfobia é inconstitucional. Temos uma chance muito grande de conseguir os votos necessários para aprovação e achamos muito importante estarmos aqui para mostrar. Os ministros olharem para a gente, eles estão olhando para amor. Eles estão vendo que a gente é uma família. E toda família merece respeito. A gente hoje é casada hum. e temos o sobrenome uma, uma da outra. E nossas filhas têm os sobrenomes que têm. É um é, o meu e o dela. É, porque o STF interferiu e aprovou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então a interferência do STF, infelizmente, tem sido a nossa única opção de garantia de direitos.